Atenção, esse vídeo contém sangue e temas sensíveis. Caso você não goste disso, recomendo assistir outro vídeo. Você foi avisado. Nha, oi. Meu nome é Zé. Eu moro no mundo de vocês. A Terra. Bom, eu nem sempre fui daqui. Eu era de Marte. Eu pareço ser novinha, né? <risos> eu tenho mais de mil anos. No meu planeta, eu ainda sou considerada adolescente. Por isso eu tenho essa aparência. Nós não nos consideramos uma raça superior a vocês. Na verdade, a gente se sente no mesmo nível. A gente gosta muito de vocês humanos, mas não entendemos por que vocês não gostam de nós. Bem, há muito tempo, um casal da nossa espécie foi até a Terra e decidiram morar lá. No início, estava tudo indo bem. Mas nós, quando nos sentimos ameaçados, usamos nossos poderes e isso aconteceu. Desde então, todo alien encontrado deve ser morto. Nós conseguimos esconder nossos símbolos e antenas, mas nossas línguas nos entregaram. É bom, aqui na Terra eu tenho 17 anos e agora é finão a minha história. Loba Galáctica Gamer apresenta... Rejeitada. Amiga, eu não entendo. Por que, é que você nunca tira a máscara? Você não entenderia. Ah, tudo bem. Mas, sempre que você precisar desabafar, eu estaria aqui do seu lado, tudo bem? Mas, agora eu preciso ir. Tchau. Se você soubesse quem eu sou, nem seria minha amiga. Não, por favor, não! A olhando o que? Eu já estava de saída. Eu vou mudar isso. Eu não aguento mais esconder meus poderes. Ei! Hey, espera. Não. Hum, o quê? Eu tô vivo. Ela tá com bastante medo. Ei, hey, pare com isso, por favor. Pelo menos deixe -me a gente explicar. Que... Vocês vão me matar? Nunca faremos isso Pelo contrário, queremos você viva Queremos estudar você, saber como se sente e como é tão poderosa Mas primeiro você pode me dizer o seu nome e a sua idade? Meu nome é Jerry e eu tenho mil anos no meu planeta mas aqui eu tenho 17. Perfeito. Com alguém da sua idade nós iremos ter bastante conteúdo. eu... Não sei se eu deveria confiar em vocês. Por que está dizendo isso? Ah, porque ele ficou correndo atrás de mim. Isso meio que deu uma dica, sabe? Quantas vezes eu tenho que dizer para não correr atrás de Aliens? Mas acredite, Tchau, estamos 100% confiáveis. Agora você pode pôr essa roupa. Sai daqui, por favor. Não roupa estrada. Hum, é porque eu tenho que usar essas roupas feias? Pra gente poder identificar você. Agora vem comigo, quero te mostrar uma coisa. E não se preocupa, não tem ninguém lá. Sobre? Pode. Uou, que lindo! Eu normalmente trago os aliens pra cá pra perguntar algumas coisas. Então, como é lá no seu planeta? Ah, o meu planeta não é muito diferente do seu. Nós temos os mesmos animais que vocês têm. E nós vivemos muito felizes. Até que um dia vocês vieram ao nosso planeta e levaram dois de nós. Então um acidente aconteceu e nós liberamos nossos poderes. Logo todos os humanos nos acharam perigosos e um risco para a humanidade. E desde então, todo além alien encontrado deve ser morto. Nós tivemos que esconder quem somos, para não sermos expostos. E... quais são esses poderes? Telecinese, telepatia, controle mental e poderes de cura. E por que vocês não usam o poder de cura e o controle mental para se defender? O controle mental só pode ser usado uma vez. E vocês têm alguma fraqueza? Nossas antenas e... Aço... Caso corte em nossas antenas, morremos na hora. Mas o raço, quando perfura nossa pele, não conseguimos curar. E você já sabe. Hum. Nós começamos a fazer experimentos e conseguimos informações que nem eu sabia. E nesse tempo que ficamos juntos... não. você já deve saber, né? Depois de muitas rebeliões e guerras Nós conseguimos o que? Todo além sempre quis Ser livre Claro que algumas pessoas não aceitaram isso Mas nós continuamos nossas vidas Eu tô grávida Nós temos uma filha que se chama Lizzie Espere, esse não é o fim. Vou você. O que foi? Está com medo? Não se preocupe. Vai ser bem rápido Ah uh! um queima <risos> <risos> <risos> droga Vocês pensam que eu estou triste, né? Na verdade, não. Eu tive uma vida ótima. E mesmo que eles não me vejam e nem se lembrem de mim... Eu sempre irei amá-los.